Saudações, você está assistindo a DEC TV? Esse é o programa Conexão Teológica. É, se você já nos acompanha há algum tempo, você sabe que nós começamos uma série sobre as virtudes na Bíblia. E a gente, na, no primeiro episódio da série, nós falamos sobre a fé. Embasamos é, no 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. E hoje nós vamos dar sequência a essa série. Estamos com... Edivaldo, evangelista lá do ADEC Santa Cruz, né? pastor Gilberto, meu pastor aqui da ADEC Central, é, e nós vamos falar hoje sobre a segunda virtude que aparece lá, né? que é a esperança. Né? Segundo 1 Coríntios 13, verso 13, está escrito que agora, pois, permanecem essas, é, a fé, a esperança e o amor. Essas três, o maior desses é o amor. Né? Nós já falamos sobre a fé, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa outra virtude, né, que tá no meio aí, parece que para fazer uma ponte entre entre as outras duas ou algo do tipo, né, será que é isso? Né? O que que seria a esperança? Do que que o apóstolo tá falando aí? Jorge, é muito bom isso aí, né? Saudações também aos aos amigos irmãos que estão tá sempre com a gente aí. É, é, a esperança é algo assim extraordinário também. Falamos sobre a fé... A fé é a nossa crença, né, que nos leva a acreditar em alguma coisa. E é a esperança é em que eu estou acreditando. É, Para mim ter esperança eu preciso esperar algo, ou alguma coisa, ou alguém. Então o que eu aposto que vem falando é exatamente na, nessa linguagem de 1 Coríntios 13. É claro que ele exalta aí o amor, que é o maior, o maior de todos os bens. E ele vem falando exatamente dessa esperança, na bendita esperança em Jesus, em Deus, nas bem-aventuranças, enfim, em tudo que se diz espiritual. E nada implica também, né, presbítero de volta, aplicar isso aí no, no mundo normal, na vida normal. Afinal de contas, esperança engloba tudo isso aí, né? Com certeza. A gente se disse no primeiro programa que todo mundo tem a fé, a fé natural. Não é a fé teologal, que nós falamos no programa anterior, e a esperança também, todo mundo tem esperança. Mas que esperança nós vamos falar aqui? Nós vamos falar da esperança teologal, esperança bíblica. Verdade. E são três coisas que nós não podemos perder jamais. A fé, a esperança e o amor. A fé nos impulsiona, a esperança nos encoraja e o amor nos fortalece. Então a gente precisa entender que é, a gente depende disso para a nossa subsistência e para uma vida realmente efetiva e uma vida produtiva e uma vida com sentido. A esperança ela nos remete a um sentido do viver, né? É, o, o termo que o apóstolo usou ali é interessante. Ele tem a ver com expectativa, né? Mas ele tem a ver com confiança também, né? E ele usa o termo em outras cartas, né? É, até até os escritores hebreus ele faz esse link entre entre as virtudes teologais. né? E quando ele vai definir o que é fé, ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Esperança. Né? Então, é, é, há um link, há, há, há as, duas, as duas virtudes que nós vemos falando desde o primeiro programa são, são complementares, parece que interagem né, entre si. Há uma interação boa entre as duas. Né? A expressão que você gosta de usar muito é uma sinergia, né? Pois é. é uma, uma colabora uma com a outra. Deixa eu ler um texto aqui, posso? Claro. 1 Pedro 1,21, aliás, 1 Pedro 3,15, está escrito assim. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. A razão também ela precisa ser racional. Eu estou esperando o que? Em que, quando. É. então então ela, ela vai norteando a nossa fé Esse é um, é um ponto bom de, de se pensar né porque é, a esperança a gente está falando da esperança que vem de Deus né uhum. mas assim uma noção geral de esperança ela pode você pode ter esperança é, bem fundamentada né E você pode ter esperança utópica, né, há pessoas aguardando ansiosamente algo que nunca vai vir, não, é impossível de vir. Né? Ariano ele vai dizer que o otimista ele é um tolo, e que o pessimista é chato. O bom mesmo é ter uma, experiência, uma esperança consciente. É isso que nós estamos falando, de uma, esperi, de uma esperança consciente. Não é uma experiência utópica, não é simplesmente abstrata. É em quem nós esperamos. O texto bíblico que eu quero usar está em Romanos 15, versículo é, 13, vai dizer assim, Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. Nós estamos falando de uma esperança que ela é oriunda de algo. A nossa própria fé, nós falamos da fé, que a fé, ela vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, a Esperança também ela é produzida, ela é produzida por uma experiência. É o que Tiago vai dizer, né? que uma coisa vai puxando a outra. E o que gera esperança é exatamente é, você ter uma intimidade com Deus, você ter uma vivência com Deus. Você pode confiar e pode esperar nele, porque você está produzindo isso. Então a, a esperança também ela é produzida. Ela é uma ação do Espírito Santo, mas ela é produzida a partir de uma experiência. Porque quando você tem experiência com Deus, você tem esperança. E a nossa maior esperança, e a gente já diz de antemão, que é o arrebatamento da igreja. É a promessa de Jesus. Eu vou, mas eu voltarei. Para onde quer que eu esteja, estejais vós também. É a fé teologal da esperança que nos gera. É, toda a nossa caminhada ela tem um propósito. E o propósito é o arrebatamento, é estar com Cristo. Para todos sempre. É, eu estou lendo uma série de livros agora, já falando disso aqui também algumas vezes, e de vez em quando, né, professor? A gente está ou, ou, ou no quarto teológico ou na escola dominical, a gente uhum. sempre já jogando uns insights aí sobre alguns livros. É de conhecimento seu, do presbítero Edvaldo também. Paulo para Todos. É uma, é uma, vamos falar assim, uma coletânea aí é, de sete livros extraordinários. Eu fui pensando na mente de Paulo uma pessoa que viveu numa época onde a filosofia estava bem aflorada, tinha grandes pensadores, e eu fico pensando na mente, Paulo, falando sobre é, Coríntios 1 Coríntios 13, que os três permanecem a fé, a esperança e o amor. A, a, a esperança, ela depende da fé, é a fé que causa em nós essa esperança. Porque está escrito na Bíblia que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, quando eu ouço essa palavra, é que me dá esperança. Assim como qualquer coisa na vida. Se eu prometer que vou fazer alguma coisa para uma criança, ela vai esperar aquilo ali baseado na minha palavra. A gente vê isso com os nossos filhos. Ah, o papai vai fazer isso. É baseado na palavra. Então, ela vai esperar com confiança. E se o pai for verdadeiro, ela vai falar assim, meu pai, eu não sei quando vai ser não, ele falou que vai me dar isso aqui, mas vai chegar um tempo que vai me dar. Isso é esperança. Mas ela creu na palavra primeiro. É uma esperança, não é em algo que eu estou vendo, mas é em algo que eu sei que vai, vai acontecer. Né? É, é uma esperança que não é utópica, né? que ela tem um fundamento, e o fundamento é a palavra de quem falou. Quem falou, quem prometeu, quem disse que, que faria, é, é sua palavra é digna de toda aceitação sua palavra não tem nem sombra de variação não tem nada de mentira no que ele fala então é, essa virtude teologal né que vem do Deus de toda esperança né o Deus da esperança é, ela ela é essa convicção né essa essa certeza de que vai acontecer o que ele falou que vai acontecer né. na mitologia grega tem é, a história contada né da caixa de Pandora né Pandora ela tinha uma caixa e devido à sua curiosidade É um presente que Zeus deu né, Para aguçar a curiosidade da mulher é, ele, Ela vai abrir essa caixa E ela vai disseminar todos os males para a humanidade Aí vai vir a, a peste, as doenças, as guerras De ruim estava contido naquela caixa E quando ela percebe o mal que ela faz para a humanidade Ela tenta fechar a caixa e nela fechar a caixa, ela aprisiona a única coisa que poderia trazer a solução de todo aquele problema que foi gerado, que é a esperança. Hum. Então nós percebemos no, no dito popular, né, que a esperança é a última que morre, né, mas na verdade quando você serve ao Deus que produz esperança através da fé, através dessa convivência, dessa experiência que você tem com Deus, você vai perceber que a esperança ela é a primeira, ela, ela ela está na nossa vida. Ela, ela ela ela nos impulsiona. Na verdade, nós sempre contamos com a esperança, né? A esperança futura, a esperança da glória, a esperança da salvação, a esperança da redenção, a esperança de que somos cuidados por um Deus. Então a gente percebe que Deus ele sempre ele quer através da experiência produzir em nós esperança. É interessante a palavra que Paulo usou aí em 1 Coríntios 13:13. 13. Ela, ela traz essa ideia, porque ela vem de, uma, de um substantivo que significa exatamente acolher, né? o que acolhe e o que antecipa. Né? É um Deus que é fiel, que nunca mentiu, né? sua palavra é verdadeira, ele faz uma promessa. Se quem ouve a promessa tem fé, né? aí a fé e a esperança cooperam, né? é, ele, ele já antecipa aquela promessa aquela vitória aquela já antecipa aquilo e já acolhe então olha como que é, Paulo né Paulo para todos é muito uma leitura é muito, muito recomendada olha é muito como legal. que Paulo é, inspirado pelo Espírito escolhe até as palavras certas né Elpis ali né para esperança tem todo esse sentido também. É incrível quando você fala de esperança, é, é, é impossível se não citar Paulo. Paulo cita Paulo, né, que hum. ao mesmo tempo está citando o Antigo Testamento, cita Cristo, enfim, a base teológica de Paulo é Cristo. E claro que o Antigo Testamento todo. Quando Paulo fala da esperança de Abraão, da fé de Abraão e da esperança de Abraão, ali no capítulo 4, 4 de Romanos, ele vem discorrendo nesse assunto. Quem é filho de Abraão? Os, os que pertencem à circuncisão ou os que não pertencem à circuncisão? Hum. O circunciso ou incircunciso? Abraão creu antes mesmo da lei. Então, na esperança, na expectativa dele, pai de todas as nações, independente se é circunciso ou incircunciso, fazem parte dessa esperança que visa um bravo futuro. E Deus traz o em Cristo. É o que você acabou de falar. Olha como que é importante essa questão de esperar, né? De ter essa esperança, de confiar, essa convicção daquilo que se ouve daquilo que se guarda. E daquilo que se tem certeza. A escritura aos hebreus falando de Moisés, ele vai dizer assim, Hebreus 3, 5, 6. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa. Como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo, como Filho sobre toda a sua própria casa, cuja casa somos nós, e conservamos firmes a confiança e o gozo da esperança até o fim. A Bíblia fala sempre de um gozo da esperança, de uma glória da esperança. Então a gente percebe que todos que caminhavam, tiveram experiência com Deus, produziram nele esperança. Então essa esperança que a gente está falando aqui, é uma esperança que ela, ela sempre vai permear a palavra de Deus e a convivência com Deus. Quanto mais você convive com Deus, quanto mais você caminha com Deus, e nós falamos que Ele é fiel na sua palavra, a palavra dEle não volta vazia, mas antes cumpre o que lhe apraz. Então Deus, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então o que a gente percebe é em quem se deposita a sua esperança, como bem disse o professor Joás. Quando eu deposito a minha esperança em Deus, na pessoa de Cristo e na sua palavra, eu posso ter certeza, confiança de que é, é, vai acontecer, que eu estou guardado através de uma esperança gloriosa, uma experiência transformadora na Muito vida bom. de todos aqueles que creem. É. Você lê o um texto de Hebreus aí, se, se você lê uns versos à frente, né, capítulo 10, verso 23, retenhamos firmes a confissão da nossa uhum. esperança. Né? porque fiel é o que prometeu é, olha, olha como que é, é, é uma expectativa que a gente acolhe olha como que é um, uma certeza de que quem falou vai fazer né? retenhamos firmes a confissão da nossa esperança porque o que prometeu é fiel né? então ó, é, a fé e a esperança andando juntas né? essa certeza de que, de que a palavra é, é, ela, ela garante que vai acontecer então não é uma esperança utópica. Né? A gente sabe que todas as promessas que Deus fez, as que não aconteceram, vão acontecer. Né? Então a gente, a gente tem uma esperança muito viva. Né? Uma esperança viva e essa esperança não vai nos decepcionar. Né? Isso que é, que é bacana de andar com Deus. Né? É, você pode... Está certo de que é, a esperança depositada nele não é utópica, né? não vai trazer nenhuma, nenhum tipo de decepção nem de tristeza. Né? Vai acontecer do jeito que ele falou que vai acontecer. Ah, né? que legal. É, nosso tempo já está é, encerrando para o primeiro bloco, né? é, não sei como é que passa tão rápido assim, 15 minutos... <risos> né? a gente vai fazer uma pausa e a gente volta já já, não sai daí porque o assunto está bacana você está vendo aí né? a gente, esses homens ainda tem muita coisa para compartilhar com a gente, eu quero aprender também não sai daí não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 Estamos com conexão teológica. Hoje nós estamos falando sobre a segunda virtude teologal da nossa lista aí de virtudes lá de 1 Coríntios 13, no verso 13. É, nós já falamos da fé, hoje nós estamos debatendo sobre a esperança. Né? Das muitas coisas que a gente já falou até agora, né? a gente percebeu que é, não é uma esperança qualquer. Né? É, não é uma esperança qualquer, porque ela não está firmada em um fundamento qualquer. Não é isso, pastor? Ó, oh, eu vou voltar a falar de Pedro. Parece que quando a gente fala de esperança, Paulo e Pedro estão bem juntinhos ali, né? E o apóstolo Pedro, ele conviveu diretamente com Jesus e ele sabia muito bem essa questão, assim, onde está apoiada, onde está... É, enraizado onde está ancorada a minha esperança. E Pedro escreveu na sua primeira epístola, Pedro 1,3, 1 Pedro 1,3, ele escreveu assim: ó, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança é viva, porque o que prometeu a esperança está vivo e nos gerou de novo. Isso é fantástico, a gente, a gente porque não tem tempo, mas foi esmiuçar esses textos que nós já citamos aqui, nós vamos dar isso tudo o mês inteiro, vamos falar o mês inteiro, não vou esgotar o assunto. E o salmista ele vai dizer no Salmo 39, verso 7, Mas agora, Senhor, que hei de esperar, minha esperança está em ti. É tão interessante quando você deposita né, a sua confiança, nós vivemos é, num mundo onde o capitalismo ele nos cerca e nos faz... É, esperar em tantas coisas, né? Talvez você que está nos ouvindo, né? Está com a sua esperança colocada, quem sabe, é, num, num político, né? Ou quem sabe, na política, quem sabe, é, numa conta no banco, quem sabe, é, no check-up que você fez e está tudo bem com a sua saúde, né? É, quem sabe a sua esperança está firmada em coisas que são transitórias, que podem mudar. Mas a esperança que o salmista ele diz aqui é o Senhor, é Adonai, é o Senhor dos senhores, é aquele que, independente da situação, ele permanece produzindo em nós esperança pela experiência que nós temos com ele. Então nós precisamos perceber isso, né de que a nossa esperança, assim como o amor, o amor é uma pessoa, a esperança também é uma pessoa, a esperança é Cristo. Ele produziu em nós esperança. A Bíblia diz que todos estavam afastados, todos estavam desgarrados, e ele nos ligou de novo, ele nos gerou de novo, né, com a viva esperança, essa esperança da salvação. Ele nos reconciliou com o próprio doador da esperança, que é Deus, como já falamos. Isso é maravilhoso. Eu gosto disso aqui, professor e presbítero de volta. É, é, esses ingredientes não podem faltar na nossa vida. Tá? A fé não pode faltar, a esperança e muito menos o amor. O amor é o carro-chefe. Mas a fé é, é, é o combustível que faz a gente caminhar. E a esperança, ela está ela junta ali com a fé. Assim, vamos falar assim, quanto um é combustível, o outro é o óleo para o motor. Um depende, para o carro funcionar, depende dos dois. E a esperança, eu penso dela como aquele botão que tem nos carros de corrida, na Fórmula 1. Aquele botão que o piloto gosta de acionar ele, que é o power, né? Que ele aperta uhum, e tem, tem, tem um, um turbo, né? Então a esperança, eu tenho fé, a esperança, eu clico nela eu tenho turbo, a Amor. esperança me faz caminhar, talvez eu tenha uma fé, eu conheço a palavra de Deus, eu estou caminhando, aí de repente eu me prosto, aí de repente eu olho para a esperança, e vejo o botãozinho, aperto, e tenho aquela injeção de ânimo, para me continuar caminhando, né? porque eu sei em quem eu estou esperando. Muito legal. É, o escritor Zebreus Hebreus usa algo bem parecido aí, para fazer uma analogia, né? ele chama a esperança de âncora. Âncora. É, Firmeza. Hebreus 6, é. né, eu vou ler do 18 ao 20, que está no gatilho aqui, né? Para que nós que nos re, refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Âncora da alma. É. Né? Uhum. É, os pais da igreja vão, vão comentar esse verso, vão falar que é como se... É como se é, quando nós manifestamos a fé em Cristo, né? Quando a gente é, ouve a palavra e a palavra produz fé em nós, né? É, imediatamente a esperança entra em ação também né? é, essa âncora ela é ancorada a nossa vontade nossa alma né? a alma é a sede da vontade né? é, a, a esperança é ancorada na nossa vontade e ela torna a nossa vontade sujeita, obediente as né? ordens de Deus a né? onipotência de Deus né? e essa é exatamente o que o, o que o escritor aos hebreus está dizendo aqui. Né? A âncora da alma é uma figura muito bacana. Importante é né? importantíssimo, porque é. uma está uma tá bem cravada na outra, é um peso, uma puxa a outra, vamos falar assim. E por falar de uma puxar a outra, é, eu volto raciocínio que é importante para nós, essa questão de esperança, assim como a fé. Olha o que Paulo falou em Romanos 5 dois a seguir, pelo qual também temos a entrada pela fé a essa graça, aí ele está falando a base da nossa esperança, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí o versículo 3, 4, ele fala, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, a paciência é a experiência e a experiência é a esperança. É o, que o presbítero de volta falou agora há pouco, é uma caminhada com Deus, e essa caminhada é tão clara, que o versículo 5 ele conclui, e a esperança não traz confusão. Ou seja, é, eu gosto dessa expressão, um dia eu, eu, eu ouvi o pastor Zé Deque falar isso, eu, eu gravei, gravei de, de duas formas, gravei, escrevi isso no papel e gravei também na, na, na memória. Ele falando dessa clareza que é a palavra de Deus, essa clareza que são as nossas convicções. Salmo 119, versículo 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí está falando aqui, lâmpada para os meus pés, farol baixo. Luz para o meu caminho, farol alto. Não. Eu achei esse negócio é. fera de Eu falei, gente, é bom a gente estar sempre aprendendo, porque a esperança era exatamente isso. A esperança é um farol alto. Você liga o tubo, liga um farol alto, você está vindo lá na frente. E você sabe que vai chegar. Glória a Deus. É. Tito diz assim, a carta do apóstolo Paulo a Tito, 3:7 ele o fez o fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. É, eu acho que é, essa experiência teologal, é, a salvação, ela nos promove muitas coisas. A partir do momento em que eu conheço Jesus, que eu aceito Jesus, que eu abraço a fé, a esperança, ela me dá muitos nortes, ela me ajuda em todas as áreas da minha vida. né? Eu olho para o meu filho e não vejo ele como meu filho, eu vejo meu filho como herança do Senhor. né? Então toda a minha esperança que eu coloco no meu filho, eu coloco no Senhor, porque ele é do Senhor. Eu olho para as coisas que eu tenho, ou que eu possuo, ou que o Senhor me me deu pra, na mordomia cristã para administrar, eu percebo que tudo aquilo é uma promoção do Senhor para a esperança de tudo aquilo que eu estou fazendo. Então eu, eu tenho um norte, eu tenho uma convicção. Mas a maior esperança que nós podemos ter é da vida eterna. Né? A, o apóstolo Paulo vai dizer né, que se a nossa confiança no Senhor, se a nossa esperança no Senhor for só para as coisas aqui da Terra, nós somos o pior do ser humano, os mais infelizes do ser humano. Por quê? Porque a nossa esperança ela vai muito além de uma vida terrena. Ela contempla os céus. Né? Essa esperança que o Senhor produz em nós, ela nos eleva para o alto olhar para a glória eterna que está nos proposta. E isso nos motiva, de todas as formas, né, a viver uma vida é segundo a palavra de Deus. Deixa eu pegar um gancho que o presbítero acabou de falar aqui, eu gosto dessa conversa, assim, esse, esse Bacana, nível, né? assim, porque a gente vai, a, a memória vai funcionando, os neurônios vai trabalhando, e é bom. Quando o presbítero de volta falou dessa, desse farol alto que joga lá na frente, né? nós estamos falando de uma esperança eterna, nada impede também, a gente tem esperança em coisas boas aqui nessa terra, claro. né? por exemplo, eu tenho esperança que a pandemia, quando começou a pandemia, que a gente pensava assim, Não, isso vai ser coisa rápida e tal, ninguém imaginava que iria completar mais de um ano, um ano e meio, quase, né, e caminhando para dois anos. Mas agora, com, com tanto advento, com vacina, com, com a descoberta de tantas outras coisas, nós estamos, a nossa esperança é que isso termine logo. Só que a nossa esperança, é o que o presidente acabou de falar, ela não está limitada aqui nessa terra. Eu tinha esperança de entrar na faculdade, entrei na faculdade, concluir depois uma outra oportunidade de fazer, de estudar um pouco mais, e assim vai, são esperanças. Mas a minha esperança, a nossa esperança ela é superior a essas coisas aqui da terra. Ela está num, num, num, vamos falar assim, num patamar diferente. Nós olhamos aqui para a Terra e conseguimos fazer isso aqui, ó, olhar para o céu. E a gente sabe que a nossa esperança não está só aqui, na horizontal, ela está na vertical também, e é muito legal isso. É, alguém que espera em coisas só daqui, está né, depositando a esperança em coisas que vão passar. Né? Uhum. É, é, Paulo fala isso, né a esperança, as coisas é, que se veem são passageiras. né as... As, as eternas são as que a gente nem está vendo né? então a nossa esperança essa que vem de Deus essa que é teologal que cresce à medida que a gente caminha com Deus né? é, essa, ela, ela, o foco dela não está nas coisas daqui não está é, na esperança da glória está na glória né? Cristo é em vós, esperança da glória né? então é, o foco dela está lá né? no uhum. que está por vir no que a gente nem está vendo ainda é, então isso é muito interessante muito legal. É, essa firmeza que passou fala me lembra é, da esperança lá no antigo testamento nós só usamos textos paulinos aqui pedro tudo mais né jeremias 29 né no verso 11 deixa bem claro que que deus esse deus da esperança que a gente está falando aqui desde o começo ele deseja que nós tenhamos todos tenhamos esperança né? Ele, é desejo do coração dele que a gente espere nele, que a gente tenha essa esperança bendita. Está é, escrito assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. É, dar uma esperança e um futuro. Né? Ou para vos dar o fim que esperais, o fim que desejais. Né? Depende da tradução aí. Né, mas isso mostra o desejo de Deus De que nós tenhamos esperança né? é E o, o, o termo que ele usa aqui tem a, Está intimamente ligado a uma palavra Que os, os judeus usam para a própria vida Para o próprio viver né? Não é para a própria vida, para o próprio viver Está né? ligado a hatikva né? é, é Ve-tikva ve, o substantivo que ele usa lá é um cordão, né, tíquiva é um cordão, como aquele que Josué mandou pendurar aquele cordão escarlate, né, ele ah. trouxe vida, né, é, ele trouxe esperança de vida, né, então é, vai é esperança nesse sentido, e é o termo que Jeremias usa ali, né. É, Baru, né, o escriba de Jeremias o próprio Jeremias ele vai dizer nas suas lamentações quero trazer à memória aquilo que possa me dar esperança né? é. então a esperança ela tem que estar tá na sua memória e como que eu vou estar na minha memória se eu não tenho é, vivido se eu não, se eu não tive participação se, se não foi produzido em mim, aí ele vai dizer coloque o rosto no pó, talvez assim haja esperança então, se nós estamos falando para alguém que está desmotivado, né, como diz Ariane Soassuna, né, você só está sendo um otimista, né, e o otimista, segundo ele, ele diz que é um tolo e o pessimista é um chato, mas nós queremos que você seja é, um esperançoso, consciente, consciente na palavra de Deus, que essa palavra gere em você é, é, essa esperança, que ela te motive, que ela realmente faça você é, entender o propósito de Deus para nós, seres humanos aqui na terra, que ela que ela produza um bem-estar, né, a Shalom, né, que é muito mais do que paz, mas é um bem-estar na sua vida. Então que é essa esperança que nós estamos falando aqui, que você se curve diante do Senhor, quem sabe você foi frustrado em esperança em tantas coisas, mas você nos ouvindo, o nosso intento aqui é fazer com que você recorra para a Palavra de Deus, recorra para o Deus da Palavra, para o Senhor Jesus, que é a Palavra viva, e possa produzir esperança no seu coração. É muito interessante essa essa passagem de Jeremias, né, Lamentações. Muito ele bom. fala em versos anteriores aí das tribulações dele. Né? Ele está lamentando, né? são lamentos. E chega nesse ponto e fala, não vou mais pensar nisso. Agora eu só vou trazer a memória o que pode me trazer esperança. Né? Isso é, é uma dica para nós. Né? A gente faz muito registro das catástrofes, das é coisas zero, ruins. Né? Nossa, a gente faz muitas lamúrias, lamentações. Né? É, essa postura de, não, não vou mais pensar nisso. Agora só vou registrar as bênçãos, as coisas boas que acontecem. Isso é uma postura de esperança. Eu vou falar uma coisa que você gosta demais: uma linguagem coach. Não <risos> é brincadeira, coach agora. É, é, é, é só para quebrar o gelo um pouquinho. <risos> Mas se a gente for olhar o conceito de esperança no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é, conhecendo o Antigo Testamento, é, eles tinham um conceito muito mais enraizado de esperança do que nós, no, no, nesse, nesse, nesse cenário atual muito mais enraizado. Porque a esperança deles é uma esperança viva. E hoje com esse excesso de conhecimento, com esse equilíbrio, com essa equidade que as pessoas tentam equiparar isso aí, está perdendo o conceito da verdadeira esperança. Por isso que o mundo hoje vive numa confusão, por isso que as pessoas não sabem mais em que esperar, em quem esperar. Então quando a gente fala desse Antigo Testamento, desse conceito é, esperança enraizado nele, Paulo traz essa memória exatamente para reforçar um conceito que já existia e que as pessoas, todos no Antigo Testamento que esperavam em Cristo, morreram na esperança ó, oh, já esperavam isso precisa ser falado mais por isso a necessidade da gente tocar nesse assunto tem uma palavra muito usada lá, batar né, esse tipo de esperança que é firme é. que tem peso, né muito bom. então, infelizmente a gente não tem mais tempo para debater o assunto, né, mas a gente com certeza vai voltar a falar disso em outros momentos, né? Continue nos prestigiando com a sua audiência. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não perca a nossa programação, nós vamos falar sobre outras virtudes. Continue nos acompanhando e prestigiando a ADEC TV. Olá, a paz do Senhor!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 Pela via dolorosa em Jerusalém civil, os soldados conduziram meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava. Seu corpo já ferido e Embarcado, milado A coroa de espinhos Viu então Mas eu a cada passo Escárnios a ferir o coração Pela vida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 Dolorosa ao Calvário cegue enfim com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvi